Começando a falar um pouquinho, Marcelo, o que que, cara, quando a gente fala de capital, né, de grana de, de fora mesmo do negócio, cara, é, o que que é importante a gente conhecer da nossa empresa antes de falar disso, cara? Uh, cara, quando a gente fala de grana é um negócio até meio engraçado, né, porque... Às vezes, a, a, a empresa ela fala que ela precisa de dinheiro, ou ela fala que ela está entrando num ciclo de endividamento, ou ela fala que ela está entrando num ciclo de crescimento, mas, muitas das vezes, ela não tem nem ciência se ela está de verdade vendo esse cenário dentro do negócio dela. Né? Ela, ela, fala, ela olha muito o número do faturamento para ver a curva de crescimento da empresa, do que está efetivamente acontecendo dentro da empresa, como se aquele indicador fosse um indicador balizador de norte quando na realidade tinha que estar olhando de fato se a empresa é lucrativa ou não e se ela está alavancando da maneira correta. Quando a gente fala de capital de giro, né eu gosto de dizer que capital de giro é o indicador mais porno do varejo, mais porno de tudo quanto é tipo de empresa, porque ele pode dar uma falsa ilusão para gente que a gente ganha dinheiro de verdade, e ao mesmo tempo ele também pode dizer para gente que a gente está perdendo dinheiro dentro do negócio, quando na realidade é a empresa é super lucrativa. Né? É, então assim, eu gosto de dizer que o, o, a análise financeira que tem que acontecer por parte de todo lojista, está primeiro na capacidade de fazer esse diagnóstico dentro da empresa, né? de, de, putz, qual é o problema de verdade ou qual é a oportunidade de crescimento de verdade que eu tenho dentro da minha empresa? Será que esse faturamento se transforma num faturamento de lucro ou não? Será que esse faturamento esse dinheiro que eu vejo hoje em conta é um dinheiro que eu posso utilizar ou não? Né? A gente pode até ver com relação até mesmo a alguns marketplaces. Né? Existem alguns marketplaces que eles permitem a gente fazer a venda e ter o recebimento em D mais 1, Sim. D mais 2. Sim. Às vezes até mesmo no mesmo dia, se você tiver uma boa qualificação como vendedor ali dentro, e só que quando a gente olha, por exemplo, a nossa estrutura de compra, se eu sou um bom comprador com meu, o com meu determinado fornecedor, eu posso ter 30, 40, 60 dias ali de prazo de pagamento médio de uma determinada mercadoria e isso faz com que eu consiga ter aquele meu produto, girar aquele meu determinado produto sem necessariamente ter saído um centavo do meu bolso. Né? Então, esse descontrole, de certa forma, é o que faz com que muitos empresários fiquem perdidos na, na, nessa questão de entender o dinheiro que faz sentido dentro da empresa ou não, ou o dinheiro que falta dentro dela ou não, como isso pode, de certa forma, impactar o seu crescimento. Tá? Então, Marcelão, começando pra galera já ir fazendo essa prática ali, fazendo na prática, é muito importante, então, ele ter o um cenário ideal de todos os canais de venda e como que ele recebe de cada canal de venda, principalmente inicial, ali o cara tem que ter essa clareza, como que ele compra e paga, de, e paga cada fornecedor, o prazo que ele recebe a mercadoria de cada fornecedor, isso é um Eu outro falei. ponto, tá, gente? Tem muita gente que pega dinheiro de capital giro, dinheiro externo, para comprar uma determinada linha, sem antes ter feito jeito é, é pelo menos isso daí, você não sabe nem onde você vai usar, como que você vai pagar, que vantagem você está ganhando, o que, que você não está ganhando, para onde você vai vender, ou também um erro que eu vejo é a galera pegando capital falando, ah, agora eu dobro minha venda, então o cara, na, na, na ideia futura, né do tipo, ah não, eu vou pegar e vou dobrar, então é um outro ponto.